Então pessoal, já os vídeos para mais um vídeo, estamos aqui no Roblox E hoje pessoal, vinhamos trazer mais um vídeo de códigos E pessoal, hoje viemos trazer dois muitos códigos de dois jogos Muitos hora. E hoje vocês se, se, se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo para os seus amigos Espera, eu falei errado Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos se você se inscrever no canal, deixar o like, você vai ver que é um monte de códigos. E também vocês vão ganhar esse shark bonitinho. Muito bonitinho, fofinho. Tá, pessoal? Aqui, ó, vamos indo. Não é mesmo? Por que não demorar? E como aprend... com os códigos de cliques nesse jogo que vai liberar um monte de coisa com esses cliques e como vocês conseguirem diamante nesse jogo tá pessoal agora sem mais enrolações e também um pet né mas pessoal sem mais enrolações e menos bora pro vídeo Olha, voar. Que código então vamos para o primeiro código vamos ver aqui o primeiro código o primeiro código vai cair na tela chamado ocidentate 23 Vamos lá, aí vocês vão ali o um código, parece um papel clique, código, colocar o código ali. Vocês vão em Enter depois, tá? Vão em Enter. Você, vocês vão ganhar cliques, eu já tô com 10 bilhões de cliques. É, né? Tô podendo. já colocamos o código. Primeiro código, agora vamos pro próximo código. Uhul! E tem um menino seguindo robôs em inglês. Parabéns! Meu Deus, ah, agora o segundo código também vai estar na tela. Não. Não. Não, código se chama Nine Baneque. Top. <risos> Nossa, muito. Olha, ganhamos mais 10 milhões. Caramba, estamos ricos. Então, a gente vai pessoal agora sem mais relógio, então, né? Vamos lá, né? E também, por isso, meu Deus estava correndo a corre na de robux no chat, tá? Não entendi nada, mas, parece eu vi alguma coisa robux. E, eu, e ele foi vendo uma pessoa de robux. Espero que ele não ele, ele, Aqui, ó pessoal esse é o terceiro código leve já estamos com um milhão de diamantes top né galera porque vocês não vocês acham top vamos tentar subir ali que ninguém consegue subir ali né eu sou meio doida doida doida meu boneco não tá agarrando aí ó olha olha aqui eu, ó, eu sou muito inteligente Sou muito inteligente Tô tentando subir Oxi Eu não entendi é essa parte, mas beleza né? Sobe na pedra Eu sei que não quiser subir na pedra, mas beleza né? vamos ficar aqui que tá perdido a vida. Então pessoal, esse é o quarto Quarto código Ele se chama Shiro Também vai estar na tela, né Shiro Enter E tã -tã, tã -tã. Já conseguimos resgatar o código. Parece que ele dá pet, se eu não me engano. Porque, ó, não subiu, não subiu meu diamante, nem meus cliques. Ou abriu algum portal que eu não vi. Que eu tô meio doida da cabeça. Ou pets. Ai, ele... Eu, ai, eu entendi o que, que esse tiro fez. Ele, o Paul leva do meu pet, porque, tipo, meu pé o... Coisa do meu pet no assim né, tava no level 0 e já foi pro level 1 e 2, eu acabei de ela tava level 1, 0, <risos> tá né, mas eu não entendi, aí tem um, aí a gente, ali na craft a gente tem um, que é criado né, no pad de level, e no pet ali temos 2. Quem soubesse o que esse tiro fez, não é o seu negócio que eu falei. Tá, né? Mas eu não entendi. Quem quiser usar primeiro esse código é estar aí à vontade. Esse shark aí eu ganhei. No, Abrindo um ovo. Eu não aguentar a emoção. Eu já comprei um ovo, mas tipo, eu não usei nenhum código, tá? Mas então tem mais enrolações, né? Vamos lá, O... Uh. Último código, Deck Lindo, maravilhoso. Deck Código, aqui ó, aqui ó. Pessoal, então pessoal, e, e ali ó, e ali embaixo tem um, um tal. Mas então, pessoal, o código aí eu descobri. Acabei de descobrir que o código cheiro. Aquele clique ali, ó Ele aumenta seu... Ele aumenta mais os segundos que você tem de clique Os códigos cheiros Ah, mas então, pessoal, aqui, ó Esse e o... o e o Dreckcraft, esse código aí, ó o deckcraft deu esse pack aqui lindo, maravilhoso Parece Daniel, só que Daniel de máscara E eu vou colocar muitos códigos aí na descrição do vídeo que eu não postei no vídeo senão o vídeo vai ficar tipo muito muito grande né aí ia dar uma hora pra vocês vendo códigos é meio você é meio estranho né? tá né eu tentando meu Deus do céu mas então pessoal aqui eu já acabei de descobrir né É, eu vou te... eu tentei fazer então pessoal foi esse o vídeo para vocês me gostar da... até a próxima Danica Vitória e a Distância. E também vai ter outro vídeo de Código. De outro jogo muito da olhinha. Tá, pessoal? Então. Tchau. Tchau, bye, goodbye. Tchau, tchau, goodbye.